Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos conversar sobre funções definidas por integrais definidas. Provavelmente você já gastou grande parte de suas vidas matemáticas falando sobre função, não é? Mas não custa nada a gente sempre relembrar. A ideia básica de uma função é dar uma entrada válida em uma função, ou seja, um membro do domínio dessa função. Aí essa função vai trabalhar nessa entrada e dizer qual é. A saída correspondente, e nós chamamos isso de saída correspondente f. De x. Sabendo disso, existem muitas formas de definir funções. Você poderia dizer, por exemplo, algo como f de x sendo igual a x. Ao quadrado. Isso significa que, qualquer que seja o x, tudo que você inserir na função vai dar uma saída que será essa entrada ao quadrado. A gente também poderia ter algo definido assim: f de x é igual a x, ao quadrado, se x for ímpar, ou x. Ao ao cubo em caso contrário, ou seja, se for um número inteiro ímpar, basta elevá-lo ao quadrado. Mas caso contrário, para qualquer outro número real, você deve elevar à terceira potência. O que vamos fazer neste vídeo é explorar uma nova maneira, ou potencialmente uma nova maneira, de você definir uma função. Isso é feito usando uma integral definida, mas é a mesma ideia geral. Aqui estamos fazendo uma representação gráfica de uma função f. Aqui temos o eixo t, e aqui temos o eixo y e temos esse gráfico aqui da função f, em que podemos ver que y é igual a f de t. O que eu quero fazer aqui é encontrar uma outra forma de representar quais saídas teremos para determinadas entradas. Por exemplo, aqui se t for igual a 1, teremos f de t sendo igual a 5. Se t for 4, f de t é 3. Para isso, eu vou definir uma nova função com base em uma integral definida de f de t. Vamos definir nossa função aqui. Vamos dizer que a gente tenha g, g de x, em que essa função vai ser igual à integral definida indo de "-2 até x", de f de t dt. Pause esse vídeo e dê uma olhada nisso. Pense um pouco sobre o que eu fiz aqui. Isso pode parecer muito complexo, mas o que está acontecendo aqui é que, dado uma entrada x, g de x vai ser baseado em qual é a integral definida para esse x. Eu vou montar uma tabela aqui para observar isso melhor e pensar sobre alguns valores potenciais. Sendo assim, vamos colocar aqui o x e aqui colocar o g de x. Assim, se x é 1, g de x vai ser igual ao quê? g de 1 vai ser igual à integral definida indo de menos 2 até... Agora, x vai ser igual a 1 para essa situação. Isso é o que estamos inserindo aqui na função. Portanto, 1 é o nosso limite superior de f de t dt. E isso é igual ao quê? Bem, essa vai ser a área abaixo da curva e acima do eixo t, entre t igual a menos 2 e t igual a 1. Então, vai ser essa área aqui. Como isso está nesse gráfico todo demarcado, podemos descobrir o valor dessa área. Podemos dividir isso aqui em duas seções. Essa seção retangular aqui tem 3 de largura e 5 de altura. Portanto, temos uma área de 15 unidades quadradas. E essa pequena seção triangular aqui tem 2 de largura e 1 de altura. 2 vezes 1, vezes meio. E essa é a área desse triângulo, que é 1. Então, toda essa área aqui é igual a 15 mais 1, que é 16, que é o resultado dessa integral. Agora, e se x for igual a 2? g de 2 vai ser igual ao quê? Pause o vídeo e tente descobrir isso? Bem, g de 2 vai ser igual à integral definida de menos 2 até, agora nosso limite superior vai ser nossa entrada na função, que é igual a 2, de f de t dt. Então, isso aqui vai acontecer a partir daqui, indo ao longo de todo esse caminho até aqui. A área que acabamos de calcular é tudo isso aqui, e descobrimos que isso é igual a 16 unidades quadradas. Aí temos mais 1, 2, 3, 4, 5 unidades quadradas, 16 mais 5 é igual a 21, que é o resultado dessa integral. Enfim, eu espero que isso tudo faça sentido para você e que isso te ajude a compreender que podemos definir funções válidas usando integrais definidas. Mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!